duas semanas lancei um vídeo aqui no canal transparecendo a preocupação de boa parte do público brasileiro para com o Charles do Bronx, que não queria reassistir a luta com Islam Mahashev, muito menos fazer qualquer tipo de adaptação no jogo. Argumentei que o ex-campeão tem uma carreira longa e corre certo risco de ficar previsível e que uma luva nunca vai calçar todas as mãos. O estilo dele vai encaixar com uns, mas não com outros Sinceramente, acho que são questionamentos bem razoáveis De quem quer o bem do cara Mas aí a gente entra na antiga fábula do escorpião e do sapo Vocês sabem o escorpião precisava atravessar o rio e, por isso, pediu uma carona ao sapo. O sapo imediatamente respondeu, Tá maluco? Você é um escorpião. Vai me dar uma ferroada assim que nos aproximarmos. Usando a lógica, o escorpião muito esperto respondeu, Meu querido anfíbio, se eu te ferroar, nós dois afundamos e morremos. Não seria do meu interesse. O sapo, então, concordou. E aí, no meio do rio, no meio do percurso, o escorpião vai lá e aplica aferroado. O sapo indignado, então, manda. Você prometeu que não ia me machucar, agora a gente vai morrer. O escorpião, então, finaliza a historinha dizendo me perdoe, essa é a minha natureza. Charles Dubronx é um artista, um artista extremamente bem-sucedido, aliás. Fez muita grana, chegou no topo do mundo e, na minha opinião, esteve a uma vitória de se tornar o maior da divisão mais populosa do MMA. Meu irmão e minha irmã, isso definitivamente não é pouca coisa. É a trajetória de menos de 1% dos lutadores, digna de Hall da Fama. As 43 lutas que fez ao longo de 16 anos de carreira representam um enorme processo de tentativa e erro, altos e baixos e principalmente descobertas. Charles, acima de tudo, descobriu o que funciona pra ele. E nem tô falando aqui sobre resultado. Tô falando sobre o que deixa o cara feliz, realizado, né? Subir lá, deixar tudo o que tem E ganhando ou perdendo, botar a cabeça no travesseiro e descansar em paz Vamos ser sincero aqui Dustin Poirier, Michael Chandler e Justin Gate no papel Não eram casamentos vistosos pro Charles Trocar em pé com todos esses era muito menos recomendável ainda E o cara foi lá, fez do jeito dele e prevaleceu E agora que deu errado uma vez em 12 rodadas A gente clama desesperadamente por mudança Porque na teoria se repetir tudo o que já fez, vai perder de novo para Islam Islã Mahashev. Só que se o brasileiro, de fato, teve uma noite ruim em Abu Dhabi Não clicou, não vibrou A mão do outro entrou antes da mão dele E foi algo mais circunstancial Charles, então, se recusa a ceder à pressão popular Ele quer seguir a sua bússola interna A voz da consciência que bem ou mal o levou até o título Não sei se concordo Porque de novo Nesse esporte multidisciplinar Fazer adaptações e tentar renovar É muito importante Mas respeito demais a decisão a própria consciência É melhor ele tentar do jeito dele E arcar com o resultado Do que tentar manobrar o navio A essa altura do campeonato Correndo o risco de perder a essência E passar o resto da vida se culpando Porque não seguiu o seu coração Charles é o vetor de uma manifestação artística E ele sempre a deixou fluir Foi nocauteado foi finalizado, criou uma casca evoluiu e chegou lá desse mesmo jeito. Vocês sabem, agressivo ousado, muito ataque e pouca defesa é exatamente por isso que se tornou o lutador brasileiro mais popular em atividade, talvez um dos mais populares de todos os tempos. Já tivemos muitos outros campeões, menos propensos a risco mais estratégicos e frios e que não inspiraram não cativaram as massas como o Charles. Então como dizer que ele tá errado? Ontem em entrevista pro Guilherme Cruz no podcast Trocação Franca, Charles garantiu que para a luta contra a BNU Dariush no dia 6 de maio nada mudará, abre aspas. Vou te falar a verdade, vou caçar nessa luta, vou andar para frente o tempo todo, não vou fazer luta estratégica. Não, esse não é o Charles lutando. Charles anda para frente e caça o tempo inteiro. Então, se quer ver a luta chata, não assista a minha. Você vai me ver levando knockdown, caindo e levantando. Dariush já foi nocauteado antes, já foi finalizado, ele tem buracos no jogo, como eu também tenho. O que mais importa é a vontade de vencer e eu quero muito. Estou com fome quero ser campeão de novo. Pensem comigo, o que é melhor agora para um cara de 33 anos que luta em um mês e nove dias? Revolucionar o jogo, considerar mudar de base, contra-golpear, bater e sair, etc. Ou se encher de confiança e fazer exatamente o que gosta e sabe fazer? Charles do Bronx viveu pela espada e prefere morrer pela espada. Prefere voltar para casa carregado em seu próprio escudo do que se engessar com a opinião alheia. Benel Darius vai sim ser um dos desafios mais difíceis da carreira do brasileiro. É completo, estratégico, experiente, tá cheio de moral, não perde há muito tempo. Lá na skate.com, YouTube, pelo amor de Deus, eu falei, skate não tem como me punir, é esse objeto aqui... Vocês sabem, né? Skate trocando o K pelo T. E por favor, deixem um like aí que eu comprei esse skatinho só pra fazer essa piadinha. Nariushi é o favorito, paga 1.82 para cada real apostado, enquanto o Charles tá pagando 2 reais pra cada um apostado em caso de vitória. Repito, independente do resultado do UFC 288, respeito demais a atitude e a coragem do cara. Porque se anular e fazer do jeito dos outros... É a morte do artista E claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que, que vocês acham sobre essa história do Charles do Bronx se vai continuar fazendo tudo do jeito que sempre fez vocês acham que é um erro ou vocês concordam com esse meu novo ponto de vista que o cara tem que seguir é, o que ele gosta de fazer e arcar com as consequências e mesmo se perder, ele foi feliz, ele fez do jeito dele, como diria Frank Sinatra. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha e por favor também não percam a resenha de ontem em que eu falei sobre Israel Adesanya wrestler o grande medo do fã brasileiro para o FC 287, né? Do Adesanya virar wrestler desde o início e o Poatan não estar preparado para isso. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.